Contato do mãe Kiko é... Não, esse daqui não Aí você tá, você tá misturando Cala a boca WAZA Eu nunca consigo fazer isso direto WAZA o mérico. o mérico foi pra zoar a casa Kiko Uma bela guarada Ah até vão perguntando Ah, o que, que o Yoshi tá fazendo ali? Que que o Yoshi Que Yoshi tá aí, tem a ver com, com... Toda vez a mesma coisa. O que, que o Yoshi tem a ver hoje? Como o Neymar fez um gol contra o México, a gente vai chamar ele de Menino Ney. Ele é o nosso Menino Ney! Neymar caiu! É o resumo da Copa! Dois. Já não tem. Eu ia falar... Não tem. Vinheta não tem. Rússia e Espanha. Já falei na porra do último vídeo. Não assistiu? Clica aqui pra assistir. Portugal do Cris. Também já falei. Já tá na casa deles lá. Ai, tô com fome. Bélgica e Japão. Porra, Japão. Porra, Japão. Eu tava... Ah, eu tava torcendo muito pro Japão. Tava porra. Esse trabalho todo pra Bélgica fazer um gol no meio... Nino Ney não quer ficar em pé, não. Aí agora o Brasil que ganhou dos quanta lameira com o gol de quem? Termina, né? Com aquele dente aqui. Ainda vem que eu uso óculos escuros porque eu não ia conseguir olhar ele de perto. Acho que é uma tática, né? O jogador vem, ele, tá, mostra o dente. O maluco fica cego e ele fez o gol. E o menino Ney ali, né? Passou por Jesus. E Ney ali pegou o Ney. Não vai cair, caralho. Neyzinho ficou em pé dessa vez. Foda-se. Ice, ice. Vamos fazer um pouquinho menos, não precisa exagerar assim. Croácia e Dinamarca. O que aconteceu? Aconteceu um jogo, né? Um jogo. Aí no meio do jogo... No meio do jogo ficou a porra do 1x1. 1. E foi pro quê? Foi pro pênalti. O que aconteceu? 3x2. Jogo Chato. Chato. Chato. Chato. chato. E eu faço uma confusão do cara. Suécia, Suíça. Uma é a bandeira vermelha com um maisinho de ambulância. A outra não. A outra é amarela e azul. Mas eu faço confusão com o nome. Uma é chocolate. A outra é. é que, que é? Outra é relógio? Ou é de chocolate e relógio é mesmo? Eu não sei. Eu não sei. O Brasil ganhou. Mas o Brasil foi merecedor Ganhou Tamo na, na, nas quartas de final Cadê o Hexa? Eu já falei que essa porra desse nome não faz sentido Já que ser é Sestrovsk. Tá na? Vai ganhar o Sestrovsk? Vai ganhar o Sestrovski A gente tá torcendo pra ganhar o Sestrovski Por quê? Porque o brasileiro não tá nem aí as porras Que tá acontecendo não, no país O Brasil quer fazer festa O jogo é sexta Aqui três horas da tarde O povo do Brasil tá feliz pra caralho Que vai ver Vai show! De cerveja e fodas O último jogo tava tá Bosta. <risos> bosta. Que, que é bosta, né? A barulho que sai do. Foi Bosta porra do jogo inteiro. aí chegou no finalzinho, teve pênalti, ganhou o gol. Aí o que aconteceu? Ficou modo desmutado assim que a Colômbia. É, a Colômbia resolveu jogar. Resolveu jogar, fez lá, quase fez um gol que foi um gol bonito, quase que foi bonito. Aí logo depois disso teve a porra, descantei de o um maluco gigante. Foi goleiro, que eu não entendo. Ainda faltavam uns três minutos, tava na crecendo já. Mas ainda faltavam uns três minutos, o goleiro foi. Podia ter tomado mais um, filha da puta. Se eu sou o técnico, eu não deixo mais jogar, não. Eu não ah. deixo, eu não deixo, porque que porra, acho te tomar no cu Eu sentava os cinco dedos na cara desse filho. Porra, vai sair de lá, volta três minutos, cara. Mas eu tá tava torcendo pra Colômbia, então eu quero que ele se... Aí a Colômbia fez um porra do gol de cabeça com o maluco de sete metros de altura. <risos> Dá pra descalar o maluco. Aí foi gol. O jogo ficou muito louco. Com aquela porra, da... aquele juiz. Se eu tô lá, eu sento o dedo na cara. Eu não tem como. Porra, juiz. de tá carente, filha da tá carente. Fala pra caralho Deu cartão pra caralho Não fazia nada Perdeu a mão do jogo É de prorrogação Primeiro tempo Não aconteceu nada E o ator mexicano que ficou puto com o menino Ney. O ator mexicano ficou puto, puto. Você falou que o Neymar não sabe cair. Com puto e o ator é um ator famoso lá do México. Aí eu te pergunto, famoso pra quem? Eu não conheço, então não é famoso. Tu conhece aquele maluco lá que falou mal do Ney, do menino Ney? Eu não conheço, é famoso no mundo? Não é famoso, o Ney é. E falou que o Ney é um péssimo ator, um péssimo ator, péssimo. Um ator. E realmente é. Isso aí a gente não. A gente tem como godar. Mas eu quero aqui parabenizar a Não quero panepizar le, panepizar, parabenizar. Eu não sei falar. O que é que eu Segundo tempo. Nada. Foi por quê? Foi pros pênaltis. Filha da puta! Ah, ah, quer dinheiro? Parece que eu tô em cima de ótimo. <risos> puta prorrogação chata, viu? Chato. É o demônio Jesus! Cara, às vezes eu fico preocupado com essas coisas de espírito, né? Aí você tá doidão aqui. Aí você não sabe se tem um bagulho de verdade ou se é um bagulho de mentira. Você não sabe, velho. Vocês acham que tem um cara aqui me dirigindo e que eu tô falando toda hora. Cara? Esse cara não existe, que eu acho que não existe. Não, não. Jesus. Não é contigo, não. Meu Deus. Pênalti da Inglaterra a Colômbia, né? Tem que vir aqui, porque alguém tem que ganhar pra acabar essa porra. O último jogo da... Da... da... Copa, né? Eu já falei que copa não tem nada a ver essa porra. É cup, cup, cup na copa, traduzido, seus filha da puta. O que é que tá acontecendo? Começou aquela putaria lá, né? Que vai um pra lá, tocou gol pra cá, tocou gol pra lá, tocou gol pra cá, tocou gol pra lá, tocou pra, pra cá. Até que o Henderson, Henderson, no Brasil seria Anderson. Mas lá na Inglaterra, Henderson. Aí o Henderson na Inglaterra foi chutar. Aí o goleiro da Colômbia pegou naquela porra. da disse, cara, colômbia, colombiano. Aí ele chutou. Aí o goleiro da Inglaterra falou, aquela porra pegou, também pego. Pegou. Aí vem." Que acabou, que acabou. Aí depois a Colômbia foi, o goleiro da Inglaterra catou, aí o goleiro da Inglaterra catou, foi o último maluco da Inglaterra a chutar, acabou. E terminou as oitavas de final com o narrador lá que não parava de falar, que não ia falar do juiz, que o juiz não parava de falar. Mas peraí, eu não entendi nem o que eu falei. E acabou a porra das oitavas de final. Aqui você tem conteúdo sobre a Copa... Aqui tu sabe o que tá acontecendo. E a gente volta quando? A gente volta nas quartas de final. Volta se eu quiser, né? Para de cair e faz gol. Você é pago para isso. Você ganha milhões para isso, menino nem. Né? É dinheiro nem. Né? Até a próxima. Beleza. É, acabou de rolar nem. Né? E é isso galera, se gostou deixa o like aqui. Compartilha. beijo. Chega garra.